Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Kit Games, eu sou Will e hoje eu trago o sétimo episódio da série gameplay que a gente vem fazendo de The Last of Us 1. Lembrando que a, o grande objetivo da gente, dessa série aqui é, para quem ainda não jogou o primeiro jogo, né, e para quem quer conhecer um pouco da história e curiosidades, essa gameplay é justamente para a gente entrar no clima já, né, porque eu vou trazer também para o canal o The Last of Us parte 2, então tem muitas delongas, vamos para o jogo, aqui galera a gente chegou na parte do elevador, beleza, acredito que a gente deve estar em torno de 50 a 60% do jogo, tá? Sobe, sobe. Tchau! Eu tô bem! Você tá bem? Não! Você me assustou pra caramba! <risos> Meu, eu, eu, canso, eu não canso de falar. A dublagem desse jogo tá é sensacional. E o, o segundo deve estar bem massa também. Não! Fiquei em cima! Eu dou um jeito de ir aí! bom que não precisa mergulhar tá. Agora para onde? Acho que ainda não fui ali Caraca! Eu estou jogando aqui o game no Playstation 4 Pro, tá? A versão remasterizada do game tem que achar aqui. Já vi que tem umas coisas aqui, alguns itens Porra. Que, que tá cheio aqui Vamos ah, conseguir Vai Tá tudo pra tudo cheio Vamos Deixa eu ver aqui de. Onde está minha shotgun? Se ela está. Eu não consigo abaixar aqui para interagir com os itens, né? Bizarro. Mas ah, beleza. For rushes, you can Oh, merda. Tá já consigo a gente já consegue abaixar. Aqui tá cheia a gente não consegue utilizar. Então vai como que não achei nosso inventário porque a gente não precisa. A visão Vou pegar shot aqui porque tenho certeza que vai dar pau. Pode parte de mim chatinho. Não, não tem nada e também nada um barulho aí de fim. isso aí já era faz tempo. ser um infectado ou é um corredor O Não, beleza. Caraca, Beleza. vamos Vamos segurar aqui, com tempo, como eu ainda achei alguns, alguns itens aqui que a gente acabou pegando que estava com o inventário cheio Vamos pegar esses itens de novo Não quero ficar gastando munição para esses caras. aqui Please put the me. A gente vê os itens nessa sala aqui Ué. Deixa eu criar Beleza <coughs> Pelo menos a gente consegue pegar todos os itens que tem à disposição Vou pegar um... Acho um ótimo é, essa parte eu sei que eu uma galerinha pesada aqui Um já for. It. Se ele já era. Beleza. ele já era vamos ver se ele deixou algum item aí em cima é só a gente sair dessa parte aqui Vem, meu Cadê ele? Pô? Cadê o cara? Cadê o corpo dele? Geralmente eles deixam. Certo, né? uns itens aqui. até passou bem por eles ali, então por aqui Achar a ele agora, tenho que achar a ele temos aqui, tá? Tem mais nada aqui? Tem sim, pô. bancada. Ah, tô bom. Já vamos arrumar aqui o que a gente tem pra arrumar? oldred de eu vou fazer isso aqui ó é importantíssimo ah, a gente não tem velocidade de carregamento frequência de tiro capacidade de carregamento não, não dá bom eu vou deixar isso para depois então acho que aqui a gente consegue ó ter dois itens agora para manusear mais rapidamente uma A aqui ó ó ó ó ó Nossa. Acabe com ele. Consegui. Muito bem. Foi mordido? Hoje não. E Você? Hoje não. Hoje não. Espalhem-se e verifiquem se não perdemos mais desses desgastados. Para as, as postas de além, beleza. Eu poderia meter uma flecha na cabeça dele, mas... Vamos economizar um pouco de item. O que eu sinto falta nesse jogo, por exemplo, que faria todo sentido, era você conseguir carregar os corpos, né? Estilo Splinter Cell e até mesmo o Metal Gear, e para jogo digital faz todo sentido. Uma comidinha. Quase com sangue cheio. Olha lá, tá vendo? A galera acaba vendo o corpo, né? A flecha, mas beleza. Eu acho que essa flecha a gente consegue recuperar. Vamos, apareça. Beleza, esse é a estar com o último. Vamos, o taco de bastão dele aqui. Aí. Uma flecha quebrou, outra, outra não. A D.A.M. achar alguma é coisa Escada aqui no chão, nossa, sai maluco. Nossa, agora ferrou ah. Nossa Eita, menino Eu atirei mesmo no cara, né? Não É, com certeza ah. Eu tô enjoada Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma hum. coisa? Não. Que tal? rei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar. Hum. Mostra o caminho. Nossa. Pode agradecer, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho Tem um cofre aqui Eu não achei que fosse um cofre dar uma ver Ela não tem nada Obrigado, Vueli é top. Acho que lá não tem nada. Obrigado pela ajuda aí. Apesar de. Opa. Nossa, um tijolo aqui. Nada a ver. Precisamos sair de novo encontrar a ponte. Eu odeio essa droga. Aqui nossa beleza, ah, não precisamos de faca. Beleza, embora. Muito banheiro, bem limpinho. Uma coisa aqui que é ó oh, pingente vagalume legal okay. uéli não fica assim tá chateada Jo você também é fogo em cara você também é fogo hein Do grosso Já é o tempo de vivendo nesse mundo caótico né o cara perde um pouco do... de empatia né para zero empatia bora opa é mais corpo a é corpo melhorada as modificações duram impacto impacta mais para ver, vamos ver. Vou examinar. Manual de combate com a -potomia. Maior durabilidade de ferramentas com lâmina. Nós alunir um objeto rígido a ah, outro uso de nós e técnicas de amarra adequados é vital. Que estranho. Beleza. Evoluimos mais um pouquinho. Essa porta parece uma saída. Tem algum jeito de subir aqui? Não. É um cenário. As pessoas tiravam fotos em frente dele. É, eu sei o que é. Nossa. <risos> Eu é te jogo. Ela tá meio empurrada, né? Bom. Tá querendo falar alguma coisa, Ellie? Eu não tava querendo desobedecer você lá. Mas você tava demorando muito e eu pensei. Talvez ele esteja com problemas. Não importa o que você pensou. Você precisa me escutar. Eu escuto, é só... Tanto faz, Joel Não, hum, cara de égua mesmo, hein, Joel Tem que ter comida podre em cima da mesa Pra cá também não tem nada Mas já sei o que a gente tem que fazer Posso conseguir passar com isso. Ah, ah, droga, isso é Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ali. Ah, ah, ah, ah, ah, Mais forte! Ah, pronto, assim? O que tem aqui? Tem aqui, ó. Beleza. Não lembro, eu acho aqui. Barrapa. Bora. e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Sem é estupidez, teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Ah, eu já usei um rifle antes. Mas pra tirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tapa porque o recuo vai é. ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. <risos> Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E para esclarecer o que aconteceu antes. Era mesmo ele ou eu? É, uma forma de falar obrigado, né? Indignado. De ele deveria ter tantos pensado... casos. É melhor ter certeza que vai dar certo, certo? Bom. Mas fosse por aqui. Estão todos mortos! Por que você está tagarelando? Respire! Quem morreu? VIP! Intruso os matou! Matou todos eles! Merda! Você falou que o chefe. Falou que o pendurado que todos fiquem onde estão! Cuide do portão! Certo. Você ouviu? Basculhe a área! Não deixe ninguém passar! Já venho aqui pro, pro nosso lado. Beleza, já foi. Se não me engano, tem mais gente ali dentro. O cara não deixou entrar. A gente tá full agora de, de energia Vamos só aqui por dentro. Nossa, o cara não me viu. O cara não me viu, galera. A inteligência artificial do jogo tá bem legal. É, mas no segundo já vi alguns youtubers jogando dizendo que não é tão simples você matar a galera assim do jeito que, que acontece no primeiro. A inteligência artificial tá muito mais.. inteligente, vamos dizer assim. Beleza. Vai dor de Pegar um tem um cara aqui em cima Vamos ver se eu pego o cara que tá lá em cima Faz o que? Ei, ouviu alguma coisa? Merda, merda, merda. Caraca, meu. Três tiros. Que diabos? Três tiros. Errei todos. Basta de deixar as quebradas Dá zero pra ele Nossa, velho Vou geral a galera aqui Não precisamos dos vagalões Claro, eles podem ter começado a luta mas somos nós que fizemos todo o trabalho É nosso sangue nas ruas Não podemos com eles querendo levar a luta por outras cidades Eles precisam conquistar sua independência por si mesmos eu definitivamente não aceitarei a ordem do líder do outro lado do país. Antes que a luta termine, sugiro que nós livremos dev. nos livremos deles. É a nossa cidade, o nosso povo. Não vemos porque eles não podemos mudar os nós mesmos. Para conseguir avisar alguém? Espero que não e caraca aqui. Nossa. Ah. E agora o bicho pegou. Segura aí. Nossa, sai, sai, sai, sai. Agarra ele, pô. Nossa, morri. Ah, fui tonto, né, cara? Eu não quis dar arma. Ah, que vai Vamos ver de onde a gente começa. que eu estou aqui Muito bem, garoto. Também não vamos procurar, você se ferrou, Nossa Senhora. Tô vendo gogo. Tá, pode descer. Como eu fui? Que tal algo mais do seu tamanho? Do seu tamanho? Oh, depois até as fadas. Já. Só pra emergência, hein? Tá bem. Só pra emergência, hein? dando people assim para baixo, Agora ela tá travada. Você sabe destravar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é. Joel, vou tomar cuidado. Ok. Mundo tinha um pé de cabra por aqui, sumiu. Mais uma investigada aqui se tem alguma coisa a gente ah, beleza, como um impacto de baseball. Isso aqui também é importante. Aqui não andre. Acho que a gente não está deixando nada para trás. vamos lá a adiante aqui ó para parece ser a saída aqui é a galera fazendo um churrato aqui não tem nada e aqui a gente tem porra vinte e cinco. Ótimo! Força! Faça sua parte, ali Estou fazendo. A corrente está presa. Espera! Estou fazendo. Pronto. Boa ideia 1 para mais 10 Quando o game começa a dar muito item A gente desconfia que Vai ficar mais difícil A gente ter que pegar esse aqui Me ajuda a abrir isso Cuidado, queridinha Opa! Vou mandar uma aqui e aqui a gente já consegue fazer algumas modificações. Tá bom. Podre de armas. Hipital também vou colocar aqui, que é importante. Cadência de tiro. A gente não tem mais nada. Não dá pra fazer mais nada. Bom. Vamos seguir a Merda, se abaixa, Nossa, nossa. Nossa, Olha o cara na frente do, do carro, no capô do carro. Os caras matam depois vê se vale a pena. Nesse caminhão, como é que eles acabaram com o protetip lá? Caramba, né? Não matou o cara? Matou o cara Galera ver até o. É, vou restaurar a energia toda aqui porque eu não sei quando que o negócio vai começar a ficar complicado. Bora. Acabei de falar com o equipe do leste, eles não viram nada. Tô sem flecha nenhuma. Armadilha aqui. Maluco aqui já. O cara não pode ver. Espera meu chato. Você viu isso? Quem está aí? Ah, tem outro maluco ali ainda É um irmão gêmeo desse Deixei uns itens lá pra trás, deixa eu acabar com esse cara aqui, que daqui a pouco a gente já pega Deixei alguns itens aqui outubro, acabei de ver um grupo jogar gasolina no cap, Capitão Masters e o resto da minha equipe e queimá-los vivos. Na verdade os animais estavam comemorando. Um velho chato reclamou que era um desperdício de gasolina. Havia muitos deles. Tudo que eu podia fazer era escapar, mas eu... Mas vou me lembrar de todos os rostos. Vou caçar cada um deles se precisar. Toma ele. Tá. Vamos continuar aqui por cima, não, por cima não dá. Que eu que tá perdido a armadilha aqui. tempo vamos ter que ficar aqui coçando saco? não sei se os caras vão ver para não ouvirem tem um ali, outro ali O viu isso? Ei, quem tá aí? Pelos flancos dele! Junto de mim! Que isso. Os caras. O cara me viu, mas. É um imbecil! Vou olhar essa área. Pessoal, procurem por ali. Onde tá esse cara? É dia do malandro. O outro cara ali. Merda. Ele tem um rifle. É o mesmo esquema. Cara passa. Eu pulo. É a inteligência artificial do jogo. Bom. Passamos aqui sem dano. Não, a dor de ferro é melhor. Preservar e sobreviver. Que? Ah, tá. Essa coisa. dá uma olhada ali dentro, ver se tem alguma coisa Vou ter uma carta aqui terminamos, terminamos de vascular a cidade por sobreviventes, havia um punhado de soldados escondidos no hotel, cuidamos deles alguns de nós saqueou sua, sua paliçada, ou o que havia restado dela a maioria das máquinas grandes foi detonada na luta não vamos andar de tanque tão cedo, da mesma forma Nada de artilharia pesada pode ser recuperada. A única exceção é a, da, é a M, M, HMMVV. Conseguimos consertá-lo, incluindo a arma montada calibre 50. Essa coisa é impenetrável. Gostaria de ver alguém me pôr com a gente agora. Legal. Tá. Acho que por cá não tem mais, tem mais alguma coisinha aqui, eu acho. Não? Beleza. Alguns tanques aqui, Lost. Quase lá. A ponte de Osasco. Ponte de os Ponte metálico, possivelmente é por ali que a gente tem ir mas eu vou dar uma olhada aqui com certeza, é, realmente, fiz bem, eu acho que é só, Vamos passar pelo beco. E essa merda de caminhão. Tá, é só abaixar a cabeça. falador semana passada começar. Eu faço um pouco para vocês para God. Que seja bom como vocês dizem. desgraçado. gente is Ah, caro, escaneado aqui. Vamos conseguir ser muito dano. Ali, me cubra. Certo. Eu estou em coisa para cá. Beleza Mais munição De pistola então A gente tem que Subir Vamos ver se a gente consegue já melhorar modo de escuta Vou é usar a faca para... para se salvar quando for agarrado pelo instalador, só que é legal A gente tem uma segunda chance ali a tá, gente tá cheio top agora derrubar derrubar não por ali banheiro ué não lembro dessa parte Acho que não é cair não. Por tá, aqui mesmo. Tem outra janela ali. A merda. Estamos perto. Eles não sei. Nossa. Só soco a cabeça Deixa ele em paz Calma, filho Muita calma Tudo bem Eles não são bandidos Abaixa a arma Cara, você bate com força <risos> Eu tava tentando te matar <risos> é, Achei que você também era um deles Então eu te vi se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Henry. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ali. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. O Joe é desconfiado, né? Seguro conversar lá. Tá, nos leve. Bem desconfiado. Galera, é, a história está bem legal. Agora a gente vai para um outro capítulo. É, a série está ficando bem legal. Acredito que a gente deve estar no meio do jogo aí. É, agradeço aí vocês continuarem comigo até aqui. Espero vocês no próximo, próximo episódio aí. Muito obrigado, valeu e fui!